O sistema da caixa está fora do ar e isso é prejuízo na certa? Talvez não. Talvez aqui nós tenhamos uma oportunidade de criar novos negócios. Quer conhecer quais são? Bora comigo? Vamos lá? Infelizmente, nem sempre o sistema da caixa está no ar. E ainda assim a gente pode gerar algum tipo de lucro. Mas como que a gente pode fazer isso? É sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Uma das dicas que a gente sempre dá para os nossos clientes e até mesmo na nossa lotérica, é a gente fazer o seguinte: a gente tem aqueles joguinhos de vitrine que a gente já deixa pronto e também os bolões da caixa. Muitas vezes, aquele cliente que está na fila, ele pode estar tá na fila só para fazer jogos ou só para contas ou até mesmo para os dois. E esse cliente é um cliente em potencial para ser trabalhado. Talvez você fique falando, ah, mas a nossa lotérica é blindada, é difícil fazer, mas ainda assim pode ser possível para aqueles clientes que já estejam no guichê. Então, se o sistema da caixa estiver fora do ar, a nossa dica é, venda jogos e venda bolões, não perca esses clientes, pois infelizmente a gente sabe que nem sempre o sistema consegue ficar no ar, seja porque uma grande carga de dados está acontecendo ou até mesmo alguma questão técnica está complicando ali e o sistema vai ficar fora do ar, mas ainda assim aproveite aquele momento. Uma outra coisa que você pode fazer nesse momento na fila é passar pedindo informações a respeito daqueles clientes. É como se você estivesse fazendo um cadastro. Para quê? Para a agenda de ouro. Caso você não tenha visto o vídeo, o card está aqui em cima para você poder acompanhar e aproveitar essas nossas dicas. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo com algumas dicas. Aproveita e já e se inscreve para poder receber notificações toda semana através da nossa lista VIP. Nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo,